Acho que eu comecei a cantar um bagulho, uma música aleatória, toda vez que eu tiver, começar um vídeo. Saúde, tchau. É, eu tô tentando manter o objetivo focado de fazer um vídeos frequentes, e eu tive uma ideia muito foda enquanto eu tava tomando banho agora há pouco. E, pô, agora que eu tenho um controle, Xbox 360, muito obrigado, minha amor. Posso jogar jogos, tô ficando doido. Ah, é, eu tinha um controle de PS2, mas ele quebrou. Isso daqui, ó, esse jogo muito... Eu muito... oh, já falei foda muitas vezes nesse né, vídeo, calma Esse jogo é do balacobaco Nossa, eu posso mudar a língua, eu posso mudar... Caralho, italiano, puta que pariu Ah, tá bom, mas quero jogar games Eu sou game Ai, meu ouvido, sei ah, lá, não, eu vou... Não Ai, fita na... Calma, tá muito alto Alô Putz, eu abaixo pelo fone Fala que reconhece, fala que reconhece Obrigado, o ah. que que passou aí? Eu acho que dá pra entender Muda a voz mesmo Fulho, que caralho, os edio... Caralho, me deixa mudar o bagulho, oh, não, pera Eu tenho que dar um nome de respeito Tá <risos> vindo pênis de pneu Respeito aqui com o nosso Fabinho Oh, nem tem Brasil Ah, não, tem Brasil Ah, foda-se, meu país é sério Vem ah. ah, vai tomar Vem olhar ele Meu pai Aí, irmão. Ah irmão, me... caralho, esse jogo é muito bonito que eu pensava. Alô, como é que tá a drift? Irmão, não tô conseguindo a gente entender, espeta a minha história, né rapaz? Ah, aí, ah, aí, ah, aí. Eu falo espanhol. Não sei que porra é, a é italiano não é espanhol. Ai, tá bucho, mano, não dá pra entender nada, não me arrependeram amargamente. Fudeu. Pô, sair já? Ah, obrigado, Pô, <risos> oh, por que, que espanhol tem umas palavras gigantes, velho? Não sei vé? que porra, a é... É italiano, não é espanhol. Maior do que meu grau de meio Opção, comando. Ah, vai Não deixa eu mudar ah, não gostou? Fogo Posso mudar a dificuldade? Caralho. Caralho, deixa no máximo <risos> Esperto. Tute Tute A loja da minha cidade Jocatore loja <risos> Joka Tore Singolo Parece o nome de uma personagem de Jojo Mano, por que que não tem eles uns carros? Olha o Shadow que tem uma moto foda e será que... Caralho, Caralho. Maca... macaco Macaco 2 Será que eu vou com uma moto foda? Perguntaram ao Dalai Lama O que mais te surpreende na humanidade? Pss. Ver isso daqui com a voz outra voz é bagulho diferente. Eu tô estranhando demais essa voz os dois botões não mudam nada, os dois botões é igual. Tem dois botões igual nesse jogo, tá numa posição muito desconfortável. Tome, um tome, dois, chupa toma. Esse jogo é o jogo mais racista no mundo. Cuida da mãe, tome. <risos> o Sonic pula do carro. O carro continua andando. Sei que se tu estiver muito fodido, tu consegue pegar um poder mal foda. O Sonic vira super. Oh, Meus ouvidos, oh, quanto que parece o narrador? O oh, Maradona, essa música é muito foda. Tchau. Tá muito esperto. Ixi. Telo tempestoso A voz do Sonic não fica italiano, que bosta Acho que eu vou fazer bullying com todo, todos os tipos de pessoas Segundo giro oh, Caralho, velho Resolvido Na seta arrumado, dá seta Caralho, mano, que porra é? Tá armando contra mim nessa porra Esses esse, robôs estão tá de ra... Ah, bom, Cheio fácil Homem ainda, só pra zoar para mostra o porra, o chupa inteligência artificial. As é inteligências artificiais vão dominar o mundo. Essa música é muito foda. Que? Não sei por que foi pra trás. Ou oh, sai. Pede espaço pessoal aqui no meu fusca. Vai, vai ricochar. Que? É família, me foda do jeito maneiro. Tome. Porra. Ah, que bosta. Ai, eu falei. Ah! Que porra de Sonic, mano. Fui de última a primeiro, sem motivo aparente. Essa música é do Sonic de ventre, quando você pega o sapo do Big. Nossa, que da hora, mano. Porra, por que, que parece que eu tô soltando o drift todo errado? E ganhei. É, tome. Que? Puta que. Oh, Deus. Porra. Fudeu minha música, ah, mal, mano. Traga prazer. Nossa, eu tenho parado de <risos> <risos> oh, Não pode negar que ela está cuspindo fatos. Ixi, os caras estão lá pra trás. Tudo comendo poeira. Ixi, os caras oh, estão cara transportando, mano. Mas, é, for... <risos> Grandíssimo. Olha aí. Miglia. É isso aí. Quantas miglias vocês têm? O Sonic diz Olha isso, tudo me xingando. Olha, olha, coitado do macaco, tá chorando. Tá apontando, é, é isso mesmo. Tá fazendo, tá rindo. O Sonic aí todo estiloso. Congratulaciona. Ni. ni, tem um ni no filho. Ah, missão. Essa missão é da hora. Ah, posso fazer isso aqui. É do que mais bosta. Olha a tua mão. É, só tu ficar atrás do Sonic. É ah, uma bosta. Nossa, mano. Porra, meu nome é da Zé ah, né? Que foda. Olha ó uma referência olha grado que grado não tô agradar ninguém não, mano ixi, tá flicando martírio de graça Muno. tome ó, derrapar pra fazer ponto você mete o botão no drift não tira a ah, própria missão do toque do drift ah, achei fácil arivo ah, será que é esse cara que tá fazendo narração? ele tem cara de assim, ser ele tá ligado oh, ridioca parece nome de comida nossa, que som é esse de drift? Eu não sei o que é pra fazer ah o último vai sendo eliminado aos poucos. o último os três últimos? Ah, último. Fudeu, vou ser é o último. Ah, não. Haha, <risos> chupa. Aí família, queria dizer um bagulho, isso aqui tá um barulho meio estranho, mas... Relaxa, não tem ninguém sendo degolado aqui, não. É um ventilador gritando por socorro. Praticamente a mesma coisa. Mas não sei se leva. O outro tu... não. Não vou dizer qual. Chupa! Toma, otário! Não! Não! Toma! Mas é boa nossa, que modelo feio Olha o Sonic Ah, é pra pegar os anéis tem uma tradução pra português desse jogo? O que que você tem, Sonic? Você tá pulando de felicidade né? Já para pensar como é que esses anéis do Sonic surgiram? Porque não tem ouro no mundo do Sonic, em teoria Ou tem, na real Eu não sei, mas... Mano, por que que anéis do é do nada? Você já andou numa fazenda e tinham plantações de anéis? Tommy! Tommy! O Pai é nosso! O Pai é monstro. Graduar <risos> Graduar eu vou parar de gravar.